Olá! Neste regresso ao ensino à distância, gostava só de, de tirar os minutinhos para vermos como é que funciona o nosso Moodle em TIC. Depois de acederes à página do Moodle da escola, nas tuas disciplinas, encontras TIC quinto ano, ou sexto, ou sétimo, ou nono, que eu estou a fazer o vídeo para todos os alunos, e vou usar o quinto ano como experiência. Alguns de vós já têm acedido e utilizado, Outros não, mas agora vamos depender muito disto para o nosso trabalho. Por isso, vou só fazer aqui uma visita rápida para saberem como é que podem usar o mudo da disciplina. Repara que, ao aceder à disciplina de ti, tens os conteúdos e atividades divididos por separadores. No primeiro, encontras informações gerais e fóruns onde podes colocar as tuas dúvidas. e anúncios onde eu coloco informações sobre as nossas aulas. No separador Terecas e Atividades encontrarás formas de realizar alguns mini-testes ou submeter alguns trabalhos em TIC usando o módulo de trabalho. Depois, quando chegar a altura de entregar algum trabalho para este módulo, irei explicar como se faz. O conteúdo dos restantes separadores varia de acordo com os anos. Do 5 ano, do 6o, do 7o no 8º. Ou no nome. todos têm uma informação sobre a vossa conta institucional e também o que podem fazer dentro da conta institucional as aplicações que necessitamos para trabalhar em TIC estão sempre no separador de aplicações de TIC onde podes encontrar os links para a descarga destas aplicações para outro telemóvel ou outro dispositivo depois os conteúdos variam, no caso do 5 ano falamos de pensamento computacional, exploramos atividades de programação com o Pocket Code, ou a Scratch Junior, trabalhamos processamento de texto e falamos de Comunicar e Colaborar. Nos restantes anos, 6 sétimo, 7 e 9, no separador Comunicar e Colaborar encontra uma série de dicas sobre como usar as aplicações Google Workplace que temos a funcionar na escola. A Drive, os Slides, o Docs e o um Sheets foi Count Também é possível encontrar alguns recursos generalistas que nos podem levar a aprender mais sobre a disciplina de TIC e aquilo que ela aborda Para os utilizadores dos softwares Word e PowerPoint temos ainda um pequeno conjunto de guias que vos ajudam a potenciar mais o vosso trabalho no entanto, recordo que, usando as aplicações do Google Workplace, nomeadamente o Docs e o Slides, conseguem fazer, usando o telemóvel, o tablet ou o computador, tudo o que fariam com o Word e PowerPoint. Iremos ter aulas remotas através de Streaming. Isto permite-me fazer o seguinte, permite-me dar-vos aulas em vídeo, com alguma interação, e permite-me depois, uma vez que a vossa imagem nunca surda nas aulas, disponibilizar posteriormente a aula para revisão. No separador aulas remotas, vão ter sempre disponíveis À medida que forem sendo colocadas, obviamente As aulas de que já foram dadas Ou seja, se necessitarem de ver Uma dada aula Quer os seus conteúdos Quer a aula em si No separador revisão de aulas remotas que ir pode escolher Ao stream da aula Como podes ver Tens uma página organizada ou à informação e onde podes interagir connosco e com os teus colegas usando os fóruns e outros meios para referência no sexto ano esta é a estrutura da página reparem que também temos sala virtual tarefas conteúdo institucional e claro aplicações e recursos específicos para a disciplina no sétimo ano a organização é similar. Temos, como sempre, a sala virtual e os recursos que necessitam para a disciplina, bem como tarefas de atividades e a revisão de aulas remotas. No ano, igualmente. Ou seja, com isto, esperemos que uses o módulo como recurso em qualquer situação, sabendo que, a qualquer momento, podes consultar as informações que tu necessitas e rever dicas, tutoriais, vídeos e documentação para potenciar o teu trabalho, os teus projetos e a tua criatividade. Até a aula!